Olá, olá! Amigos do Face, amigos do YouTube, amigos que estão me vendo pela primeira vez, eu, Armin de Gourmet estou aqui para falar com vocês hoje. Vamos fazer uma série, né Vladimir? Sim. O Vladimir vai me ajudar, não vai? Claro. Nós vamos, depois você senta aqui perto de mim. Tá bom. <risos> se quiser, né? Uh, nós vamos fazer uma série de formato do corpo, como moldamos o nosso corpo através da nossa personalidade. Eu vou deixar bem claro uma coisa para vocês, pessoal. Personalidade não é caráter, viu? Personalidade são são uh, são personas que nós vamos adquirindo personas que nós vamos vestindo de, com o passar do tempo de acordo com as nossas crenças de acordo com os valores né que os padrões de acordo com todas as de acordo com com, com todas as expectativas, que nós vamos criando durante a vida e principalmente com as ilusões que nós vamos tendo, né, Vladimir? As ilusões, elas são verdadeiros moldadores de valores. Verdadeiros moldadores de, carácter, de característica que não é o caráter, né? Mas são pessoas que formam características e, e essas características... Elas não são formativas, elas são atores, elas são ilusões, são mentiras, então elas vão sendo deformativas. Elas combinam bem quando alguém vai subir no palco, né? Que eu acho muito bonito alguém subir no palco e falar: você é o vencedor, né? Não é bonito? Aí você sai de lá empolgado, leva Cultivado. uma semana, né? Cultivado. Uma semana você fica, né? Até a hora que você vê, você fala, pô, mas eu tô pensando naquilo, tô fazendo o que eu aprendi, tô pensando lá, tô... E eu mudei, né? Eu mudei, tô começando a acreditar e a coisa não, não acontece. Agora eu sou best-seller, agora eu sou isso. Nossa, eu acho tão bonito. <risos> Sabe o que é mais bonito? Quando a pessoa, antes de ganhar algo, ela já fez tudo, né? Ela já montou o esquema. Isso vai cada vez jogando mais a pessoa para onde? Para baixo. Então, a pessoa, ela começa a ficar com todo o corpo dela, já tem a força da gravidade, e ela vai caindo mais ainda. Ela vai entrando nessa força. Ela vai entrando à medida que ela vai se perdendo dela, à medida que ela vai deixando de ser ela, para ser as pessoas que ela vai adquirindo. E dentro dessas pessoas, vocês podem ver, muitas vezes, que as pessoas elas vão procurando formas de exercícios para voltarem ou para moldarem o corpo de acordo com a imaginação delas. Com aquilo que elas querem ter. Por quê? Porque elas não aceitam como elas estão. Então, tem pessoas que acham que o rosto não está bom. Eu não vou fazer isso, viu, Vladimir? Ah, não vou. Quanto muito, eu vou puxar um pouquinho aqui só. Um pouquinho só, mas eu puxo. Mas ficar fazendo. O que, que é aquilo? Fala sério. A pessoa perde a expressão, ela perde a beleza, ela perde o natural. Gente, para que querer manter uma falsa idade? Né? Se o bonito da gente é mostrar o quanto nós estamos, nós vivenciamos, o quanto nós amadurecemos, o quanto nós crescemos O que a vida fez para nós e o que nós estamos fazendo da vida Boa noite, mestre! Tudo bom com você? Então, com o passar do tempo, nós vamos deformando o quê? Para começar, como eu falei nos programas que eu fiz, as mandíbulas, né? Então, a mandíbula, ela, a, a pessoa começa a ranger os dentes, ela começa a ter bruxismo, compressão, e, e vai pegando toda essa parte, pega todinha aqui, o ouvido, pega toda essa área da pessoa, e isso vai fazendo com que a pessoa fique assim, ó. né? Travada, né? Ela parece que tá com vontade de evacuar. Ela trava, ela é incapaz de dar um sorriso verdadeiro, ela é incapaz de ser ela, ela é incapaz de, de mostrar a naturalidade dela. Então, ela... boa noite Vladimir, <risos> ela vai mostrar, de mostrar a naturalidade dela, de mostrar quem ela é de verdade. Então ela vai mudando os traços do rosto, porque ela quer ficar igual a Brigitte Bardot antigamente, ela quer ficar igual não sei quem, ela quer ficar igual não sei quem. E isso vai descaracterizando ela das características originais dela e vai trazendo sérios problemas de, de ordem vital, de ordem de saúde, porque ela não atinge o que ela quer. É, é um caminho muito Próximo da depressão, muito próximo e da ansiedade, né? Porque é, é o sonho dela, é, ela não consegue realizar porque o sonho dela é ilusório. Ela quer ir para o futuro voltando para o passado, ela quer ir para o futuro adquirindo aquilo que ela teve no passado: as formas do corpo, o rosto, ou talvez querendo colocar a forma do outro nela. Isso não é possível. Bem, com o tempo, a pessoa vai uh, se deformando também no quê? Na postura. Eu já passei muito por isso, porque eu, eu, eu tinha... Sabe, eu tô me abrindo agora, mas eu tinha muito medo de me mostrar. Eu sempre tive muita facilidade para me comunicar, para falar, nasci professora, mas... Eu dizia assim, será que as pessoas acreditam naquilo que eu estou falando? Porque eu tive uma infância onde eu fui assim, a minha diferença de idade com meus irmãos era grande. Eles eram bem maiores, eu era 10 anos e 8 anos mais nova que eles, né? um dez anos e o outro oito então eles eram os que sabiam tudo, eu não sabia nada, então eles falavam que eu era a primeira, a, a última a falar e a primeira a apanhar, e a, a, que, sabe, que eu, que eu tinha que saber falar e eu sempre fui muito bocuda, muito bocuda, e eles tentavam fazer com que eu é, não me expressasse como eu queria. Então, isso me atrapalhou muito, porque era uma brincadeira, mas para mim aquilo não vinha como uma brincadeira, vinha como uma verdade. E eu fui me encolhendo, eu fui me escondendo, mas a minha boca continuou falando, entendeu? Foi a minha sorte. <coughs> Ó, até pega na garganta quando a gente fala. Boa noite, Sandra. Então, o corpo da gente começa a ficar doente o corpo da gente começa a deformar, o corpo da gente, desculpa, viu pessoal, o corpo da gente, ele entra numa, ele entra, sabe, naquela naquela retenção dos músculos, naquele comprimir que a gente faz, naquela postura de você querer se esconder da vida, de você querer se esconder dos outros. Nossa, tá me dando direto uma tosse Cadê minha arma? Tá aqui. De você querer se esconder... Pegou, hein? Mas é o cheiro que tá aqui também. De você querer se esconder, né? É de tudo que está. É, que está te, é, te pondo assim, numa condição é, inferiorizada. Numa condição assim, será que é verdade? Será que as pessoas acreditam em mim? Será que isso acontece mesmo? Será que. Mas, mas sabe, eu percebo que muitas vezes as pessoas fazem de tudo, isso eu vivi. As pessoas fazem de tudo pra fingir que não estão ligando porque eu tô falando. Por quê? Aí que eu fui sacando. Eu pegava na ferida. Eu sempre fui muito bocuda. E sempre peguei na ferida. Pessoal, até vou contar, vou relatar um caso pra vocês que aconteceu comigo. A Flor de Liz também tá aí. Ó, oh, gente, presta atenção que isso foi muito interessante. Eu tinha por volta de uns seis anos, seis, sete anos de idade. É... E naquela ocasião, né, vocês sabem que família Armênia adora se juntar E nós íamos muito na casa da, das, das irmãs do meu pai, das minhas tias tem as minhas primas, minhas tias E todo domingo, olha quantos corações pra você que mandou, Sim. Vladimir uh, Eu quero o coraçãozinho, vê se vocês também mandam Vladimir só não vale Então, gente, é bom, mas quero mais, né? Então nós íamos, nos juntávamos, almoçávamos Era aquela coisa gostosa, os primos tal E uma das minhas tias, o marido dela era meio esquisito, sabe? Ele era muito esquisito, ele era sem educação mesmo. E a minha tia, eles tinham feito no almoço lá Um frango, não sei o que, cozido É <coughs> uma comida armênia E quando chegou a noite é porque o pessoal fica, né? Fica até rodar a noite e tal. Almoçou, janta, toma lanche, faz tudo. E era muito divertido quando chegou a noite. Eu comprava aquele pãozinho quente, né? Naquela época era um pãozinho muito gostoso. Ele pegou uma coxa de frango inteira e pôs no meio do pão, do pãozinho, para comer. Eu muito bocuda, eu me lembrava... Eu, eu tinha um cachorro... E meu pai, meus irmãos, todo mundo falava: olha, não vai dar esse osso de, de galinha pro cachorro, porque foi o fígado, estraga, né? Muito perigoso, não fica dando essas coisas para cachorro. Ele, ele pede, mas você não pode dar, tá bom? Aí quando eu vi ele por aquele ostracismo, você tem ostracismo, é, <risos> Sandra? Então, quando eu vi ele comendo aquilo, pondo aquela coxa inteira eu falei assim, ai tio, cuidado, não, não vai pegar o osso que pode parar na garganta. Aí ele olhou para mim, oi Théo Murano, tudo bem? Ele, ele olhou para mim e ele falou assim, eu não sou seu pai que come osso, quem come osso é seu pai, eu não sou cachorro. Ele falou desse jeito para mim, sabe o que eu falei para ele? Mas não é meu pai que tá comendo a coxa, senhor. <risos> Gente, eu não tinha sete anos. Quer dizer, as pessoas não me aguentavam, né? Ninguém conseguia fechar minha boca, mas o meu corpo mostrava. Assim como o seu, como de todos nós, né? E isso é muito perigoso com o passar dos anos. Nós vamos criando sérios problemas na coluna, nós vamos criando problemas na cervical, vai dando aquele osso saltado aqui, aquela vértebra. Isso prejudica inclusive os nossos chakras. A Marici Vargas também tá aí. Boa noite, Marici. E, e vai criando, sabe? Parece que o peito da gente começa ou, ou saltar para fora ou entrar muito para dentro, começa a dar problema, assim. Até aqui nessas vértebras. Ah. Vai arqueando, vai arqueando corpo, né? o corpo e aqui fica para dentro, e vai agachando, né, Vladimir? O, sabe, nós forçamos muito o nosso corpo, judiamos muito dele de acordo com o que nós estamos sentindo, né? A, a, a forma do rosto vai mudando, né? vai, vai ficando, o cacho queixo vai para um lado, a testa vai para o outro. Você começa a olhar, você fala, meu, eu não sabia que. Olha o que eu fiz comigo. Você amor, né, Théo? A, as, os bocudos, né? E eu sempre fui. Por isso que eu sei tratar hoje do pessoal. Eu não seguro. Eu, a pessoa pensa que vem aqui que eu vou passar a mão na cabeça. Eu não passo. Porque na minha cabeça, sabe? Ninguém passou. E foi nesse choque que eu tive. Porque, agora, abrindo aspas, o que acontece, Théo, Luciene, para vocês que estão aí me ouvindo, quando nós temos um trauma, tomamos um, tra um trauma, temos um bloqueio, temos alguma coisa assim, nós tomamos um choque, não tomamos? É, você choca, né? E aquilo fica, né? Fica em nós. Quando aquilo fica em nós, uh, aquele choque, ele, ele, ele, ele causa uma série de problemas dentro de nós. Para que você possa tirar esse choque, só tem um meio, só tem um jeito de você tirar, de você tomar outro choque, da sinapse, porque tá no cérebro, né? isso que nós chamamos de, de malha neural. E, por exemplo, às vezes você tem a dor de cabeça, mas o problema tá na coluna, às vezes você tem entorta seu queixo aqui, mas é do maxilar, e o problema está na coluna, está em outros lugares. Claudete está assistindo, o Messi tem ó, várias pessoas aí. O Theo está dizendo, minha mãe sofre da doença, de doença na alma. Está muito gordinha e a coluna sempre dói, porque pesa. O que, que acontece, Theo? Provavelmente a sua mãe ela tem mania de carregar todo mundo nas costas. E aquela que quer ser a boa, né? Olha que mãe que eu sou. Olha como que eu sou a mãe que, que cuida de todos. Sabe a galinha que coloca os filhotes debaixo da asa e não quer tirar mais, fica lá grudada? Então, e a pessoa é assim. Ah, tem aquela sacola pesada. Não, não, vou deixar que eu carrego. Ah, não... Mas tem um outro homem lá, tem aquela pessoa pra... é mais jovem, tá? tem mais... Não, não, imagina, não dá trabalho pro outro. Eu carrego e acaba se ferrando. Eu conheço um monte de gente assim. E por dentro fica reclamando. Reclamar, eu não aguento mais. Começa a entortar, né? A coluna fica assim, ó. Cai de um lado, fica carregando os tiracolos na vida... Então, é tirar colo mesmo, porque acaba com o colo da pessoa. E tudo isso, gente, faz um mal tremendo. Você não pode mais fazer isso. É o que você gosta de fazer? Não. Você se sente muitas vezes na obrigação daquilo. E, e a pessoa, a senhora conhece ela? Não, não conheço tua mãe. Só tô falando pelo, pelo que você escreveu aqui, né, Théo? Com certeza ela é assim, sabe? Outras pessoas, por exemplo, que andam com a bunda para fora, né? Ela fica aquele buracão e anda com a bunda sem assim, expressão. A coluna, fica... A coluna fica, fica desse jeito aqui. A forma... lordose, né? A lordose, não, é, a... é da lombar, é a lordose. Por quê? Porque ela quer esconder tanto a parte da frente dela, o estômago Ela quer engolir tanto E, e ela precisa expressar tanto chamar tanta atenção pelas costas Né? Porque é, ela acha que é bonito, que é atraente Chamar pelas costas Que ela, ela vai criando isso E é uma pessoa que não gosta muito de mostrar o rosto Viu? Ela só mostra o gosto gente... quando ela tá bem maquiada Quando ela tá bem maquiada Ela expõe o um gosto isso não são todas as pessoas, mas muitas pessoas são assim. Se for assim, fica esperta. Olha lá, tem alguém, o teu tá mostrando... Tá rindo. É, tá rindo. é, é mas você tá rindo? É engraçado? Olha o problema das pernas. Olha as glândulas, a, a, sabe, o, os nódulos que vão dando no corpo. Gente, pessoas na tireoide, né? É, tem aquela, tem o do Ajimoto, como é que se fala, o, que é autoimune, a doença na tireoide, esqueci o nome. Vai dando uma série de consequências e, e nós não temos que ter isso Nós temos que ter o corpo perfeito Então a nossa, a minha, a nossa postura Vladimir, você tem uma postura Parecida com a minha, Sim. tem que arrumar isso aí A gente é fica posado pro barrigão o Estômago é. tudo pra fora, né? É então verdade Precisa sentar mais assim, né? A gente precisa ser retinho Então é, é vigiar é... Nossa, muito interessante foi interessante aí Gente, gente vamos fazer Fazia tempo que não vi a sua live Que bom que você tá vendo Vamos perguntando, vai gente Eu vou fazer, Sabia pé perna é braço ah, E aquelas pessoas que não conseguem levantar o braço aí ah, eu graças a Deus Eu ainda consigo e trago até aqui em cima ó. Isso eu faço bem Isso eu faço Então A mim, meu marido faleceu há pouco tempo E a saudade é imensa Como superar isso? O tempo, né? Eu digo assim: que a saudade com o tempo é a maneira como nós encontramos, de nos sentirmos próximos daquele que se foi, que nós amamos. Então, muitas vezes, a pessoa, eu falo da minha mãe, né? Eu sinto muita saudade da minha mãe. Assim, mas uma saudade boa, saudável, tranquila E eu digo, mãe, nesse momento que me dá saudade Eu tenho as lembranças do quanto a senhora me abraçava, né? A, o cheiro das comidas dela Minha mãe era uma cozinheira de mão cheia Então, como era gostoso Eu amo muito a tua forma simples de ser e continuar uh, E comunicar com humildade Ah, é lógico, você acha que eu vou me fantasiar? Gente, eu não aguento mais ver fantasia Sabe? Uh, eu não sei quem tem lupus, Deve ser a mãe do Theo, né? Não, é da, daquela doença autoimune é. Que você citou, que a gente não lembra o Não, autoimune, mas não é da garganta é, Lupus é no é sangue, no sangue. É. Uh, e tu, tu, Depois eu vou falar sobre a doença autoimune Sabe por que? Tá no nome Você mesma Já A é. pessoa mesma Ela se agride né? Ela mata o que é bom nela para deixar as bactérias tomarem conta do corpo. E são pessoas que que são que são que têm uma maldade interior, porque todos nós temos é maldade, viu? Nem dizer que não. Ah, vai é que você não quer às vezes que o outro se ferre. Ah, me poupe. Só que depois você fala não, ai, por que que eu fui pensar nisso, né? Pensa que para voltar tem que. ir Está respondendo por causa do do marido que faleceu. Ah, é. Não, não é que eles se foram, nós é que ficamos, né? É uma coisa que eu digo também, poxa vida, por que se foram? Não, eles não foram, nós ficamos. Eles estão muitos mais presentes que nós, Sem dúvida. né? Então, tudo isso, gente... Não é, onde eu vou falar da morte? Como eu, eu sinto e vejo a morte? Eu vou falar pra você se eu tiver que bater as botas agora, eu bato, viu Vladimir? Você aproveita, eu já se prepara. Problema. Tem os um telefone aí, você pode chamar o meu povo, já pra resolver, por favor. Então, é, pensa que pra voltar a ficar... Sabe, gente... Saudades, a, Lu, a Lúcia tá aí também, eu também, de você, Lúcia, sumiu. Então, pessoal, por que que... Você já percebeu uma coisa que eu achei interessante? Você quer vir aqui perto de mim Fala um pouco, Vladimir? Eu então vou dar boa noite só. Tá, então vem dar boa noite. Ó, oh, gente, o Vladimir vai dar boa noite, mas eu vou falar das pernas. Boa vem noite. Aqui. Namastê. Pessoal maravilhoso, amo esse menino. Ah... Deseja marcar Vladimir nesse vídeo? Eu desejo. Sim. A Cláudia também tá aí. Então, pessoal, vocês já viram aquelas pernas que com o passar do tempo vai ficando assim? Parece um joio, O joelho, né? né? É... O joelho parece que distancia. faz... Gente do céu, como esse pessoal tem dor no joelho. Como distancia, como... São pessoas que não têm... E sabe aquela pessoa, a Claudete falando que Ai, ai, ai, ai, você é muito verdadeira e sem mimimi. <risos> Gratidão, sai aquelas pessoas, aquela mulher que quer tomar iniciativa, mas não toma. O marido tá ferrando a vida dela, pra não falar outra coisa, e ela não vai à frente, ela não toma posse, ela não cuida da cria, ela fica assim, falando ai, bem, faz isso pra mim. Aquela mulher que, que sabe fazer as coisas, tá tudo se afundando. E a mulher não faz nada, aí as pernas dela vão ficando assim, ó. Vai, vai ficando com o um buraco no meio, que todo mundo passa por debaixo das pernas dela e ela deixa, né? Porque ela não se valoriza. Sim. Boa noite, Isabel. Bem, <coughs> o que, que eu posso dizer pra vocês? Pode perguntar se alguém tem alguma coisa pra perguntar. Vocês precisam tomar muito cuidado com o que você faz. A partir de agora, comece a se observar. Se observe. Quando você for respirar... Bom, para você respirar, você vai ter que alongar o corpo, não vai? Como é que você respira? Alongando. É essa a posição correta. Essa posição... É a posição que nos dá alívio. Aí você fala assim, eu tô falando, eu que falo porque eu também tô sentindo, eu também sinto. Ai, me, me cansa depois de ficar assim no um tempo. Lógico que me cansa! Eu ferrei minha vida! Claro. Oh. Sabe, eu quero conforto! Eu quero é, me soltar. Não, não vou me soltar mais, não, porque é me soltar mesmo, né? É me sol... Agora eu vou. Eu não vou me soltar. E nem me soltar. Eu vou ficar ereta. Eu vou cuidar de mim, vou levantar minha cabeça E chega E chega de andar com a cabeça para frente Querendo ver lá na frente O que você vai fazer E deixa de... essa ansiedade maluca Chega Minha mãe come pouco e não emagrece Por que será? Porque ela come besteira Ela come pouco não almoço e na janta Agora o que ela come durante? Ah, vou pegar um pepininho ali ah, eu tô fazendo essa comida, eu vou pegar... Vocês estão servidos? Ó, vou pegar uma castanha. Não engorda, castanha pode. Agora, comer 40 castanhas, não dá, né? Ah, agora eu vou... Ai, mas aquela batatinha tá tão bonitinha, né? Aí, chega na hora do almoço, a pessoa não come. Uai. Como que vai comer? Precisa ter... Ela come saudável. Tudo bem, é comer saudável. A castanha é saudável. Mas não antes das refeições né? É grato, né? É, precisa saber a hora que vai comer Como vai comer Por que, que a pessoa não emagrece? Porque ou ela carrega O mundo dentro dela Ela carrega o marido A irmã, o filho, o pai A mãe, a tia Ela carrega todo mundo aqui Naquela casa de azia Se ela tiver azia, me fala E aí começa a dar indigestão E aí começa a crescer, né? Forma gases, forma tudo lá dentro. O que, que é um não aí? Ele tá dizendo <risos> que não. Ela come saudável. Ah, ela come saudável. É comer saudável. A castanha é saudável. Mas precisa ver como ela come. E o que ela come de pessoas. Quem ela carrega lá dentro dela. né Ela come legumes, você está dizendo. Que bom que ela come legumes. Mas precisa ver... O que ela come entre, né? Ela pode pegar duas cenouras, três cenouras O filetinho de comer antes do almoço Aí ela vai comer pouco no almoço Né? Então, o comer saudável é saber comer E principalmente, gente, não carregar ninguém dentro dela Ninguém A pessoa não pode carregar A médica falou que é um treco que os rins fabricam Tá bom, então depois a gente vê direitinho o que é, tá bom, meu anjo? Então, eu, sabe por que, que ela não tá filtrando? Ela tá carregando o ódio das pessoas dentro dela. Por isso que tá com problema nos rins, né? É uma glândula. O que, que ela tá carregando na supra-renal, nesse pedaço? É o que eu falei. Ou ela carrega um monte de gente dentro dela que marcaram de uma certa forma. Uh, por que, que tem essa cortisona, esse inchaço, essa coisa toda? Por causa disso. Flor de Lis e eu, ao contrário, não consigo comer quando estou ansiosa. E você emagrece, Flor de Lis. Então, gente, o que que acontece? Vocês começam a criar problemas, dores. Dor, sabe aquela dor que dá debaixo do pé? Tem pessoas que tem aquela queimação. Na, na planta do pé Por que que ela tem? Eu atendo muita gente assim Sim. Por que que queima a planta do pé? Ai, porque é a cidura e per... Não, não é, não é, A planta do pé vai queimar Porque é, é, ela, ela, é tão, ela tem tanta toxina No corpo Mas toxina não É, é, é toxina de pensamentos É toxina de atitudes É toxina é, De pessoas o que, o que você me diz sobre quando entendemos de espiritualismo, constelação, fa, constelação familiar e não suportamos uma mãe que mente, que protege um irmão psicopata, coloca filhos contra os mesmos, compl, com, <coughs> complicando. Complicado. É complicado, ela tenta o rouponô. No... O Pono, Pono, o Pono mas ela não tem conseguido. É que aqui não tá dando pra ver, tá vendo mais, mas eu não... Ah, agora abriu. O Pono, e ela não, tem, não tá conseguindo. Ela pode fazer o Pono Pono que ela quiser. Se ela não mudar a cabeça dela, se ela não mudar o interior dela... Nada vai mudar. É muito legal fazer o noponopono, mas desde é que a pessoa tem essa proposta, eu vou mudar daqui para frente. Então, a minha gratidão vai ser leal. Pode falar, Vladimir. É, tá colocando. Fala mais alto. Ela é a Deise espiritualista e é. ela trabalha com é. situação familiar. E ela, mesmo com toda essa, essa é, esse conhecimento e carga, ela não suporta a mãe que mente, protege o irmão psicopata coloca filhos contra os outros e mesmo ela desde, fazendo roponopono, ela não consegue entender e... e ela aceitar. mesma fazendo a ou, ela é, sendo é a instrutora é. de constelação a que faz, né? Gente, o fato da pessoa constelar as outras não quer dizer que ela precisa uh, necessariamente ser resolvida. Uh, mas... Se você sabe, desde que sua mãe mente, provavelmente ela tem enxaqueca, ela deve ter uma série de problemas, sua mãe. Dores de cabeça, pressão alta, o corpo definhando, né? É... Ela resolveu que vocês estão todos bem ela precisa salvar o teu irmão que é doente da cabeça. Porque ele chama doente da cabeça, né? Que é um psicopata. É muito perigoso também... Porque o psicopata, vocês sabem que é uma pessoa fria, extremamente fria, e que pode ter um surto a qualquer momento e aprontar. Talvez ela, né, ela, ela tente rodear aquilo, ela tente é, segurar ele de uma certa forma, dando mais carinho, para que ele não se expresse e não faça mais mal para alguém. Vixe, parece que ela tá rolando, não sei quem é. Ciúmes da família. Hã? É o Tel falando que a irmã parece estar tá com ciúmes da família. Tá. Então, o que acontece? A mãe, muitas vezes, mente, porque ela aprendeu que, através da mentira, ela conquistou muita coisa. E outra coisa que eu vou falar, porque eu falo mesmo, se não quer ouvir, você escreveu, porque você quer ouvir. A Denise tá dizendo que a mãe tem muitas doenças é que essa essa moça tenta tá, tá, tratar assim gente vê que ela tem problema sério deve ser até diabética casou para não ficar solteira esse é o é, esse é o X da questão infelizmente eu tenho que falar né e, e já vem com essa insatisfação e lá, e, de trás. lá de trás mentiu para ela mesma mentiu para ela mesma porque já estava achando que estava na época de fazer isso, precisa construir uma família, ter filhos, e talvez fosse uma pessoa ainda não preparada para isso. Então, ela quis seguir as regras sociais e acabou sendo uma mentirosa nata. Mas não é nada. Ficou. Fala, mãe, fala mais alto. Realmente. A mãe tem 85 anos e está definhando. <coughs> e o irmão sempre apronta coisas muito feias. Sim. É, ela vai definhar, o irmão vai aprontar coisas feias. E você, Deise, fica na tua, meu anjo. Resolva você, a sua vida. Você veja bem. Você não pode... A sua mãe... Não é uma pessoa que vai ficar com você pela eternidade. A tua mãe tá aqui por um tempo com você. Vocês estão numa passagem aqui. Então, quando você for daqui, ou a tua mãe for, cada uma vai sozinha. E vai voltar para o mundo de onde veio. Não sei se vocês vão se reencontrar algum dia ou não. Então, viva a sua vida. Faça a sua parte. Sabe? Faça essa... Constele a você mesma antes de constelar os outros, e, e para de mexer muito com antepassados, com, ah, como é que se fala? Com, ah, o, o, sabe, com ah, os, os antepassados mesmo, e nós estamos com 35 minutos, né? É, e com pessoas assim que já se foram, porque às vezes você carrega essa bagagem pesada dos outros e não consegue tirar de você. E você sabe que se você não fizer isso, você tá acendendo, você tá mexendo, né? Com ancestralidade, como vocês chamam, aquilo vem e gruda e você não consegue tirar. Por quê? Isso. Aquilo tá lá em algum lugar, enfiado. Mexeu com aquilo, aquilo vai acender, vai vir. Você não sabe se lá tinha um psicopata também E que grudou no teu irmão E que pode sair do teu irmão para pra você Se você resolver mexer Então, mexa com o que deve ser mexido Não mexa com, Tanto com o que você não conhece Porque você pode Atrair coisa que não presta Cuidado, né? com, muito, Todo cuidado é pouco Porque todos nós temos História dos nossos antepassados, antepassado. que todos eles estão aonde? no nosso Nos DNA. DNA, tanto é que nós temos a sombra e temos a luz. Isso. E o, o mais fácil para nós do que ser bom, não, é bom ser bom, né? mas é melhor ser ruim. Vamos falar que é verdade, é muito mais fácil a pessoa pensar em maldade do, do que, que pensar, pensar no, bem. no bem. É verdade. Analisa bem o que eu estou te falando Para você pensar no bem você deve, A pessoa deve ter muita Ela já deve ter passado por muitas coisas E, e, e ter absorvido melhor Para chegar à evolução A evolução não é ir lá para o céu, não, gente A evolução é saber lidar entre a luz e a sombra A evolução é saber aonde chega o teu limite Que é a sombra e aonde é você progride e exala coisas boas, que é a Luz. Então, nós, eu digo novamente para vocês, nós não somos doenças, nós somos doentes, porque nós vamos adquirindo essas doenças. Eu mesma estou falando para você, então, quando eu me põe, agora, vou... vai de lado e me lembrou, tá? Aí você respira, pelo menos o teu corpo volta ao normal, vai fundo. Sabe? Levanta a garganta, levanta o pescoço, levanta, não é pra ficar de nada empinada, eu tô assim pra poder enxergar vocês, mas é andar ali, ó, sabe? Mas de verdade, com, com toda humildade, e com... Olha, eu vou contar mais outra coisa, sabe, Vladimir? As pessoas, muita gente chega pra mim e fala, ah, minha, com toda essa coisa, esse conteúdo, eu nunca vi você ler nada. Você, você também, você sabe, sim, né? Sim, Como nós estávamos aqui. De repente, eu, um bra... papo, batendo... eu, eu não fico lá blá, blá, blá, elaborando. Não, eu vou, vou falar sobre isso e vai vir na hora. Eu abro o meu canal e vê, tá? Então, o pessoal fala assim: com tudo isso que você tem, porque tem pessoas que fazem aqueles shows e estão lá com os tópicos, né? Você nunca fez isso? PowerPoint. O PowerPoint O é. Como é que você até hoje não apareceu? Nesses 35 anos. Eu tô aparecendo agora. Sabe por quê, pessoal? Eu vou contar pra vocês. Eu não apareci porque os meus mestres... O meu mestre eu o Moria, que tá aqui. Cadê meu dedo? Aqui, aqui, ó. Aqui atrás. Que foi ele que me iniciou. Acredite ou não. E a ciência não é religião. É ciência. Ciência pura. Eu não sou religiosa. Meu Deus é o universo. Meu Deus está em nós, é em nós, em cada um de nós, tá? Ele também tem sombra e ele tem luz. Enquanto nós estivermos aqui. E sempre foi dito pra mim, enquanto você não tiver a lição da humildade, você não vai se expor. Você vai se preservar. Porque você não vai perder essa encarnação. Então hoje eu digo pra vocês... Não percam essa encarnação Vivam ela Mas não se entreguem Igual a Me Meire, né? Que ela tá falando da mãe Daisy. A Deise Daisy, A tua mãe é a tua mãe Não é porque é, o nome dela tem esse arquétipo forte Que é um arquétipo mãe, né? É, é, é, é aqueles tipos Dentro de uma mitologia, tudo É, é mãe, né? É Deus, é, é, mãe. é mãe, é não sei o que não é por isso que você vai ter que condenar, absolver, ser na mente dele, deixar de mentir, o problema é dela. Viva a sua vida, você. Ela é ela. Eu não aguento aquelas famílias que um gruda no outro. Você briga com um, discute com um, vem a família inteira e vira a cara pra você. Você entendeu? As pessoas não têm noção, são pessoas destrutivas, são pessoas maldosas. E é o que eu disse pra vocês. Fazer o mal é muito mais fácil do que fazer o bem. Você sabe disso, não adianta falar que nha, nha. Você sabe disso. Olha para o seu pensamento. Olha para você lá dentro. É isso que você precisa primeiro corrigir. Você é capaz de rir da desgraça do outro. Sim. É ou não é, Vladimir? É verdade, é verdade sim. Então, enquanto você ri da desgraça do outro, você não vai conseguir sentir paz dentro de você, por mais que você fique lá, on, on, namaste, ah, gratidão, gratidão, gratidão. Ah, para com essas besteiras, tá? Para. Chega, veja você por dentro. No espelho o outro em você. E aí você começa a se trabalhar. O começar a trabalhar é fazer o bem primeiro para você. E o que quer é fazer o bem primeiro pra você? Aproveita a encarnação. Aproveita a beleza que a vida tá te oferecendo. E venha junto. Pessoal, pra quem quiser entrar em contato comigo, ter a coragem de fazer o meu tratamento. Quer fazer? Olha... É muito bom! Você vai primeiro. Vocês vão rir muito também, viu? Isso eu garanto pra vocês. Às vezes eu admiro. Você vê, né? A pessoa tá recebendo energia fria e começa lá, né? A pessoa começa a ter ataque de riso. É. Eu tenho que tirar o som que eu tô filmando. Porque que a pessoa vontade. permite. É. Porque eu começo a rir junto. Sim. E quem tiver assistindo o vídeo, vai, vai falar é. essa mulher é louca. <risos> porque a vida, gente, é pra ser vivida no bom humor. Pelo amor de Deus. Leveza. A leveza, a sutileza. Aprendi isso a muito custo. Mas a gente aprende. Hoje eu vou dizer pra você uma coisa de peito aberto e coração aberto. Eu jamais hoje rio de uma desgraça, seja lá de quem for. Porque eu sei que aquilo vai voltar pra mim. Primeiro, eu tô me amando. Eu tô me amando, eu não quero mais isso pra mim, não. Eu quero que você, você, você... Todo mundo esteja bem. Porque essa energia eu quero de volta pra mim. Tô sendo egoísta muito. Mas é isso que eu quero. Eu sei que eu tenho a sombra, mas a minha sombra não é pra desejar mal pro outro, é pra me proteger do outro. Tá bom? Nosso objetivo era falar <risos> das partes do corpo que estão atacadas. Mas é tudo isso, né? Porque a pessoa acaba ficando doente. Ó, alguém falou de você, Vladimir. É o Theo, tá agradecendo. Ah, então, gente, é assim meu tratamento, são... É você vem pra consulta, você me liga, marca a consulta. Aí você vem pra consulta. Gostou da consulta? É o que você, você vai ficar duas horas comigo. Imagina, a pessoa vem com aquela cara acabada, ela sai corada, brilhando, sabe? É pra voltar de novo, né? Porque na outra eu não sei como ela vai sair. Aí ela marca a sessão. Quando ela marca a sessão, são seis sessões: que é esse é um pacote. Uma vez por semana, por uma hora, uma hora de duas, que nunca terminei uma hora. Tira o fardo. Quem foi escrever tá aqui? Ele dizendo nunca vou carregar fardos. É, porque, porque ele é o... já carrega. Porque o que me faz bem é leve Quem está falando o isso? Nel... Ele já carrega, por isso. Se ele não carregasse, ele não ia falar nunca vou carregar, porque a gente não, não põe nunca naquilo que a gente, um pouquinho ele carrega assim, ele carrega a mãe dele, então, gente, uh, eu, eu com essa mania de ficar me mexendo assim na cadeira, já me chamaram a atenção umas mil vezes, então, é o seguinte, uh, na semana que vem nós vamos falar da parte dos corpos, ou o que surge aí na no, né, no momento, o telefone para entrar em contato comigo. É 9 é 11 né, que eu tô em São Paulo, Santana Onze, nove, nove e Depois vai ter aí escrito, né, o menino, o coisa vai pôr, não vai? O Robson? Sim Nove, nove e Me vejam no YouTube amanhã, esse vídeo vai estar tá no YouTube já só não dá para pôr no Instagram, porque é muito grande, né? Não sei se dá para pôr ou não, porque eu não tenho. Mas se der, nós vamos pôr também. Novo. Bom, é, outra coisa. Nós vamos. É, então, eu tô no, no YouTube, tô no Face. tenho minha página. Eu prefiro que vocês curtam minha página. Porque o meu Face já tá lotado. Então eu fico tirando 10 pra pôr um. Eu tiro. Porque quem não vem comigo, eu tiro. Né? Quem tá lá muito tempo e não faz nada, eu tiro. Eu não tenho tempo de ficar lendo e curtindo. Mas vocês têm, né? A gente fica alegre. Faz parte. E peço pra vocês o seguinte: compartilha esse vídeo, vai. Compartilha. Vão lá no meu YouTube. Aperta o sininho. Como é que se inscrevam? Aperte o um sininho. Tem, tem uma pessoa que é sempre a mesma pessoa. Eu não descobri quem é, mas eu vou descobrir. Que ela faz questão de só ela não curtir. Tem 30 curtindo e ela não curte. É uma pessoa só. Essa pessoa deve, ó, ó, ó, os cotovelos. Pode ficar, viu bem? Não curtindo. Eu não me incomodo da pessoa não curtir, entendeu? Mas se sente incomodada, talvez, né? Sim. É o que eu falo. É uma pessoa só, <risos> talvez até esteja no ou não, mas lá no YouTube, né? Não aqui. Então, pessoal, quer agendar um horário comigo? 9-9675-5250, que é meu WhatsApp. E outra coisa, nos dias 23 e 24 de novembro, eu vou dar o curso e a iniciação. Tá lá o meu mestre, olha que lindo, olha que lindo, gente. Energia Fria Vibracional Curadora, você vai sair fazendo exatamente o que eu faço, como o Vladimir faz, você vai, ser, vai fazer parte da nossa equipe. E também na outra semana, em dezembro, vamos ter a radiestesia magnética imantada. E lembra que eu falei da prosperidade? Que eu não sei mais, eu esqueci a data. Puxa. Era uma quinta-feira, é uma, uma quinta-feira. Quinta eu vou pôr na agenda, nós vamos fazer um trabalho de prosperidade. Sábado passado, gente, eu fiz um trabalho aqui falando de uh, De azia, refluxo. Foi maravilhoso. Se vocês vissem o que esse povo reagiu, tinha gente que ficava com ansios de vômito. Ela começou a lembrar Da onde vinha, ela lembrava das pessoas que faziam mal que ela carregava dentro, aqui no plexo solar, Vladimir. E ela começou a sentir ânsia de vômito, umas duas, três. O outro começou a arrepiar e ter o um refluxo na hora, quando lembrou de uma situação. Então, entrando em contato comigo, o pessoal não tem mais esses dias, parou completamente aquele mal. Graças a Deus. Parou de tomar aquele tal daquele, esqueci o nome, daquele que é os médico. Osprazol. Como é? Osprazol, -os, o negócio Beprazol. O Beprazol, os prazol, é. o Osprazol, não sei o quê estão parando de tomar, tô falando aqui é claro para vocês, é ao vivo tudo isso você vai melhorar, então eu vou avisar para vocês a palestra que eu vou dar numa quinta-feira aqui prosperidade, né? É, mas é alguma coisa de como atingir sem entrar na ilusão, né? é, é algo importante tá bom, gente? cansei <risos> Não é que eu cansei, adoro falar, mas chega uma hora que tem que parar, né? Então, vou deixar vocês, como sempre, na paz, luz e harmonia. Me sigam, vão lá no meu YouTube, quebra esse galho pra mim, se inscrevam. Que eu preciso aumentar essa inscrição para poder ter mais vantagens Não sei o que, não sei o que, não sei o que Eu como não entendo muito bem aí, E vão lá no Instagram que eu tô aprendendo a postar Gente, se aparecer dez vezes a mesma coisa Não liguem que sou eu que tô fazendo coisa errada ainda, tá? Eu vou aprender a fazer certinho Eu prometo pra vocês, tá bom? Um beijo grande pra todos E o número do telefone nós vamos colocar Todo o meu, uh, né, meu social, tá bom? Um beijo grande, sempre na paz, luz e harmonia novamente. E eu vivo de coração e de peito aberto para vocês. Gratidão.